Se você quer saber se o seu terreno está bom para dar start, o início no radier, vem comigo que eu vou te mostrar no detalhe como é que a gente prepara um terreno para fazer aquela fundação bem rasinha, bem tranquila, bem baratinha, aquela mais econômica. Meu nome é Helena Rodrigues, conhecida como Dama do Gesso, e eu estou aqui na obra do que vai ser um galpão que vai ser todo construído com um steel frame, é isso mesmo. Gente, vão ser 6 mil metros quadrados de área construída, você consegue acreditar nisso? 6 mil metros de galpão feito 100% em steel frame. Vão ser galpões que vão ter entre 15 e 20 metros de vão livre e 60 metros de comprimento. Nesses 60 metros, a gente vai ter os pilares de passada a cada 5 ou 6 metros. O pessoal da Steel F-Design, meus parceiros nesse projeto, estão fazendo todo o dimensionamento, cálculo estrutural. Então terminando esse detalhamento e o dimensionamento, para mostrar depois para vocês como é que a gente fez essa solução de forma rápida, econômica e prática. Então vem comigo que eu vou te mostrar todos os detalhes. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. Esse terreno era um terreno que ele era bem mais baixo que o nível da rua. E essa fábrica estava muito preocupada porque aqui é uma região extremamente alagada, vocês não têm noção. Brota água para tudo quanto é lado. Gente, a gente tinha bro água brotando a menos de meio metro de profundidade. Então a gente teve que fazer um trabalho muito bom aqui né, de compactação, aterro, terraplanagem. E é isso que a gente está fazendo. Então primeiro ponto, o que, que eu dou dica para vocês? Façam uma boa topografia do terreno. Com uma boa topografia, você consegue ver os níveis mais altos e mais baixos e consegue fazer um estudo tá, de aterro, em que você vai calcular certinho o volume de terra e movimentação que você vai fazer no seu terreno, para deixar ele o quê? Nivelado, retinho, preparado para receber o radier. Segundo, não deixa de fazer o quê? A sondagem. A sondagem ela vai te dar o parâmetro de quanto de terra, quanto de compactação, o tipo de material que você tem que colocar. Aqui no caso a gente trabalhou com esse barro, tá vendo? Aquele barro bem duro que a gente tem. E eu vou te dizer, teve lugar que eu acho que a gente botou quase dois metros de barro. é. Porque o terreno, ele começava mais alto aqui e aí ele é descendo até ali o final. E ali no final a gente tem um charco, <risos> nesse nível. Então o que vai acontecer? Você vai fazer a topografia, vai fazer o estudo né, de aterro, movimentação de terra. Com a sondagem, você vai definir o quanto de terra, o tipo de terra que você vai colocar. E aí, em seguida, começa todo aquele trabalho que vocês viram nos outros vídeos. <risos> e se por acaso você não está inscrito no canal, não deixa de se inscrever e depois vai lá assistir os outros vídeos que estão nessa mesma playlist. Mas quando você vai enchendo e quando você acredita né que o nível já está na altura certa, e a gente usou muito como gabarito a altura da cinta, né porque a gente fez um muro de contenção e uma cinta. Então, a galera da terraplanagem sabia que o certo era bater no nível da cinta. Depois que a galera da terraplanagem disse, ó, tá certa, começou a espalhar e nivelar, a gente usa esses piquetes de madeira, tá vendo? Então, a gente usa muito esses piquetes de madeira para ajudar a galera do maquinário. No caso, aqui a gente tem o que eles chamam de uma pa patrol. É patrol. Isso aí. Não sou especialista em terraplanagem, viu? Tô aqui de orelhuda falando. <risos> a gente tem uma patrol. Né, para fazer todo o nivelamento. Passou aqui um rolo de sei lá quantas mil toneladas também, fazendo compactação. E a gente foi aterrando e compactando, e aterrando e compactando. Outra dica para você, vá fazendo a compactação por camadas, tá? Isso é muito importante. E aí chegou o ponto em que a gente só tá fazendo acerto fino para pre preparar para receber o Radier. E aí o que, que a gente fez? E foi uma opção nossa, tá? Que você pode fazer ou não. Uh, a gente resolveu fazer outra sondagem. Porque a gente aterrou tanto, compactou tanto, que eu falei, gente, posso falar, a sondagem é tão barata para o risco depois da gente ter problema de recalque diferencial do solo, depois a gente tem um trabalho de ter que reforçar a fundação. Então aqui a gente vai fazer outra sondagem, já já, daqui uns 3, 4 dias a gente vai estar chegando a galera da sondagem, né para eles avaliarem como é que ficou o trabalho de compactação né, do solo e ver se realmente chegou na resistência que a gente precisava e que a gente adotou né no dimensionamento no cálculo estrutural né agora olha o que é interessante uh, para essa fábrica a gente vai ter um radier gente de 15 centímetros 15 centímetros a gente vai ter umas vigas de borda né uh, com um pouco mais que aí vão ser umas vigas de 40 por 60 mas é só porque a gente vai ter ponte rolante no pão. então nesse ponto a gente precisava de um reforço a mais. Mas é um ponte de 15 cm, de uma fábrica, incrível, né? Mas isso só se tornou possível por quê? porque a gente fez esse trabalho de aterro, compactação, porque o Steel Frame é um sistema leve, tudo isso fez muita diferença. Então, em breve, qual que é a próxima etapa? Né? A gente vai terminar de nivelar e passar o pente fino. Sempre usando as estacas aqui, ó, as estacas como referência, tá? Em seguida, a gente vai botar aquela camada de pedra, né? Para depois lona terreiro e concretagem. Então, em breve vocês vão ver aqui no canal a etapa que a gente vai estar, tá, espero que no próximo vídeo, <risos> a gente já vai estar tá com as pedras, tudo nivelado, bonitinho, né? A gente começando a botar lona para a gente se preparar para nossa concretagem. Próxima etapa, eu espero que seja essa. Mas falta pouco, gente. Eu tô muito feliz. Ah! Ó, e aqui é a prova que a gente teve que preparar muito bem o nosso terreno. Vocês estão vendo aqui embaixo? Gente, isso aqui é o lado que a gente teve que cavar sapata, né? Que não deve ter na estaca. Então nos outros vídeos eu falei sobre isso. Gente, brota água. A gente cava, brota água. Cava, brota água. Então aqui nesse pedaço a gente teve que trabalhar com sapata. Não deu só para ir na estaca. Gente, e a água que brota com peixe até, para você ter uma noção. Tudo isso porque ali, ó. Lá onde você vê aquele mar, tá vendo? É tipo um charco, aquilo dali é tudo alagado. Então você vê, terreno ruim desse jeito, a gente consegue fazer radia. Viu? Ah, dava pra imaginar isso? E aqui, né, a gente já do lado de fora, no nível da rua, dá pra ver o quanto que a gente subiu, né? O que que a gente tem? A gente tá botando terra pelo lado de fora, né? Eu já tinha mostrado nos outros vídeos, mas eu gosto de mostrar o tempo todo, ah! porque aqui vai ficar bonitinho já já. Então a gente tá botando terra, ainda tem pouca, mas a gente vai botar mais pra quê? Pra ajudar a segurar a pressão do muro. E aí a gente planta graminha pra terra não, escolher, não escorrer, né? E vai botar iluminações bonitinhas no nosso muro. Ai, gente, acho que eu nunca gostei tanto de um muro na minha vida. Ó, aí ali é o 100 antes de aterrar. Aí os meninos ali concretaram já e estão botando terra no buraco já, enterrando e concretando. Viu? Trabalhinho de corno viu isso aqui, gente? Por isso que eu não gosto de fazer muro. Podia ser tudo sem muro, né? É, podia ser tudo sem muro. Isso aqui, mas aqui é terra de Brasil, né? Lugar sem muro só nos Estados Unidos mesmo. Aqui não dá, não. Tem que morar tudo. Se você está curtindo, não deixa daquele dar aquele like. Se ficou com alguma dúvida de como é que prepara o terreno para ele ficar perfeitinho para o radier, você tem um radier tão econômico quanto esse, uh, deixa aqui nos comentários que a gente vai respondendo. Grandes beijos e a gente se vê. Continua aqui no canal.